Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Até agora, então, nós configuramos a folha simples, né? Nos vídeos. Vimos como que é o processo aqui para a gente poder é, acionar a viewport e posicionar o desenho. Vimos a questão do zoom, do clique do botão do meio do mouse, ajuste. Vimos que é através do botão direito, mando imprimir. Então, tudo isso nós fizemos e já realizamos e testamos que é possível, então, imprimir e converter um arquivo do AutoCAD para o PDF. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos avançar na nossa configuração. Então, você vai clicar aí no módulo, né, na área de modelo, onde tem o seu desenho. E o que, que nós vamos fazer? vão começar a, com, a configurar o que? Havia dito para vocês que toda a parte de organização do nosso desenho vai estar relacionada com as layers, layers ou camadas. O que, que são as layers e as camadas? São folhas que vão nos auxiliar a separar, a dividir o nosso, as partes de nosso desenho, como por exemplo... É, a, no desenho arquitetônico ou no desenho mecânico, eu tenho é, linhas que representam a peça, que nem está aqui. Ó, né? E eu tenho linhas que representam, é, que são especiais, que são tracejadas, traço-ponto, enfim. Essas partes elas vão ser organizadas nas camadas, vão ser independentes, né? para que a gente possa é, diferenciar cada uma delas e ter um trabalho mais organizado. Né? Nós utilizamos para colocar essas cores aqui, ó, utilizando o comando Properties. E agora nós vamos reorganizar o desenho nas camadas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer são, é, são criar camadas básicas. Né? Então nós vamos lá, criar, clicar aqui em Layer Properties, vai aparecer essa janela. De gerenciamento de camadas. Né? Aqui em cima eu tenho é, quatro ícones ó, que são referência a essa criação. Né? Ó, nova camada, é, nova camada layer VP para excluir e deletar a camada né? e para marcar como camada atual, sete corrente. Então para criar é bem simples. Ó, então vamos lá. New layer. Vai aparecer aqui, Layer 1. Como nós estamos trabalhando com um desenho voltado para a construção civil, ou seja, para a arquitetura, para a elaboração de layout, planta baixa, layout de fábricas, enfim. Nós vamos configurar as nossas camadas dentro desse escopo. Dentro do escopo que eu falo assim, dentro do, da área que nós estamos trabalhando. Tá? Então a primeira camada é o... Venaria. Alvenaria tá. Clico Criei a camada alvenaria Na frente da camada eu tenho alguns símbolos ó. Eu tenho a lâmpada né, Que é o ligado e o desligado Isso vai esconder todo o conteúdo do desenho né? Então eu não quero enxergar a camada alvenaria Porque eu vou estar trabalhando em uma outra camada Eu clico aqui na lâmpada Ele vai esconder esse conteúdo depois eu tenho aqui o freezer né? e o um freezer, um freezer quer dizer congelado e descongelado, né? que o efeito é similar ao ligado e o desligado aqui ó, da lâmpada, no ícone da lâmpada, mas a diferença é que na lâmpada o AutoCAD não, ca... não calcula os dados né? do desenho e no freezer ele continua calculando. Depois o terceiro ícone que nós precisamos entender é. O cadeado, cadeado ele vai trancar a camada, ou seja, eu vou continuar visualizando o conteúdo dessa folha, mas eu não vou conseguir alterar. Né? Uma das coisas importantes, é muitas, o, no, o desenho técnico, ele tende a ficar complexo. Né? Quando a gente tranca uma camada, eu protejo aquela camada de alterações, evitando que se delete uma linha, se delete alguma informação que não possa ser deletada. Né? E chegamos aqui à coluna de cores lembrando que lá nas configurações é, de cor, de impressão, nós vimos que a cor está relacionada com a espessura. Então, nós configuramos a espessura das linhas em função das cores. A alvenaria é o que vai fazer as paredes do nosso desenho, então ele vai ter a cor 5. Cor 1, 2, 3, 4, 5, por um, quê? Nós configuramos para que a cor 5, seja da espessura 5 mm né? Ok. E é uma linha contínua. Eu também posso configurar na sequência aqui, ó, a espessura da linha, né? Mas essa espessura nós configuramos lá na impressão, então nós vamos deixar aqui como default. Depois, eu tenho aqui, ó, plot, lá, por 5, e tenho indicando se isso vai ser impresso ou não, tá? Plot, ó, impressora. Então, quando está habilitado, assim, ó, desse jeito, sem a marquinha vermelha, é quer dizer que essa folha alvenaria, essa camada, ela vai ser impressa. Quando eu clico, aparece lá um sinalzinho de bloqueado, proibido, quer dizer que ela não vai ser impressa. Então eu posso controlar no meu desenho aquilo que eu quero que seja impresso ou não. Bom, e vamos prosseguir então. Alvenaria azul, clico lá de novo no ícone, para poder criar a camada, aparece mais uma vez Layer 1. E a próxima camada será Cotas. Cotas, ela já é uma espessura de linha um pouco mais fina, né? Porque ela é uma, um desenho técnico. De, desenho técnico, como que eu posso dizer? De informação, então ele tem que ser mais fino que a parede. Então, vou configurar aqui o, o verde. Certo? Cotas. E assim consecutivamente, ó, mais uma camada, clico lá no ícone novamente e vamos criar todas as nossas camadas básicas. A próxima aqui é esquadrinhas, que também que vai ser na cor cian, né, quando eu clico aqui, ó, cian. Um, dois, três, é a quarta cor, então vai ser impresso em 0,4 milímetros. Depois eu vou ter também linhas de corte, que são linhas indicativas de uma representação de desenho que é o corte, que é muito importante no desenho da engenharia e arquitetura. Corte. A linha de corte, ela vai ser uma cor fina. Né? E aqui na linha de corte, ó, cor fina, então é vermelho, né? a mais fina, 01. Então eu tenho azul 05, green 03, cyan 04 e vermelho 01. Né? Quando a gente imprime. Isso, o desenho técnico, eu tenho essas diferenças de espessuras nas linhas. Uma coisa que muda na linha de corte é o tipo, né? Então aqui eu tenho tipo de linha, todas essas são contínuas. Mas a linha de corte, ela tem uma, uma configuração diferente. Então a gente clica lá em contínuos, para poder abrir a janelinha de seleção de tipos de linha. Observamos aqui ó, que eu, eu preciso configurar umas linhas especiais. Então nós vamos lá clicar no comando load. O comando load vai mostrar para nós todas as linhas especiais que já estão pré-definidas aí no AutoCAD. Nós vamos escolher o tipo traço longo ponto, que é essa aqui, ó, a CAD ISO 04W. Traço longo, ponto. A norma também aceita para linhas de corte a ah, dois traços longos, um, tra... Desculpa, um traço longo e dois curtos. Que aí seria a linha Phantom 2. Ó, Phantom, né? Longo e dois curtos. E lá em cima eu também tenho a ah, Não, não tem, só a Phantom mesmo, tá? Mas nós vamos escolher então, desculpe a confusão aí, o, a, o, ACAD, ISO, o ACAD ISO 04, ok? Só clicar, clica em OK, né? Para que você possa confirmar isso. Bom, a linha estando carregada, você seleciona a linha e clica OK de novo. Aí ela deve aparecer na sua janelinha de camadas, ó. Todas vão estar contínuas e a sua linha especial, né? Ela vai estar configurada aqui. Bom, próxima camada vai ser a linha de projeção. A linha de projeção também é vermelha, só que ela é tracejada. Primeira cor, ó. Ela não é traço ponto, né? Ela é tracejada. Então, nós é a nossa linha Dast. a gente já tinha carregado essa linha nos desenhos anteriores né? mas se você não lembrar como carrega vai lá no, no botãozinho de load né? para carregar ele vai abrir a janelinha para a gente carregar as linhas você usa a barra de rolagem vai até a letra D né? e escolhe aí a opção Dashed, né mesma coisa do processo anterior, eu tenho que selecionar e clicar Ok. Então, são as nossas duas linhas especiais, a de corte e a de projeção. Né? Linha de projeção. Próxima camada, então, é mobília fixa. Mobília fixa. O que é mobília fixa, professor? Mobília fixa é todo tipo de mobília que está fixa na planta baixa. Ou seja, as louças do banheiro, a bancada do banheiro, bancada da cozinha... É, algum tipo de, de balcão, é, guarda-roupa embutido, tudo isso que é fixo junto com a alvenaria, né? mobília fixa, que é diferente da mobília móvel, né? que nós vamos ter aí o sofá, camas, é, mesinhas de centro, vasos, enfim, essas coisas. A, a mobília fixa é na cor cian. Então, na cor 04, mais fina que a parede, né? Da mesma cor das esquadrias, né? Que é porta, janela e tudo mais. Então, Corsia, clica lá de novo, vai criar a próxima. Então, agora eu tenho sim, aí sim, a mobília. Ou melhor dizendo, mobiliário né? que envolve todo tipo de mobília. Como eu disse, sofá, mesa, cama, mesa de, é, mesa de jantar, mesa de centro, e aí, e aí vai. Então, observe que nós estamos separando o nosso desenho, ou seja, colocando cada parte do desenho de representação é, em, em sua devida folha, em sua devida pasta, em sua devida camada. Certo? A próxima camada é piso, Né? e o piso vai ser na cor amarela. Então, olha só, eu tenho a mobília, tenho o piso, o piso tem que ser mais fino que a mobília, para que ele não se misture nem com a mobília nem com o parede. Então, essa é a questão da hierarquia das espessuras de linha. Ah, continuo E eu tenho aqui a próxima e última configuração da camada básica, é a camada de texto. né? camada de texto nós vamos deixar ela com é, a primeira cor: né? branco ou preto. Não sei como vai aparecer para você. Selecionou porque ela vai ser uma espessura maior. Aí pra... Bom, terminando isso, é só fechar. Eu fecho a configuração. Né? E agora nós vamos fazer o quê? Mudar essas, essas peças para as camadas corretas. Então preste muita atenção. Ó. primeira coisa que eu vou fazer é selecionar tudo que é peça. Mano. Então eu vou selecionar a peça, tudo que está em azul, vou lá em camada e vou passar para a alvenaria. Né? E aqui do lado das propriedades, onde tiver blue, eu vou passar by layer, que agora nós estamos... Concentrando a nossa organização na camada, by layer. Então, dei né, para finalizar o processo. Quando eu paro o mouse, ó, esse objeto aqui ele ainda não foi mudado de camada. Então, se você observar ó, lá, ó, na tabelinha que aparece, ele põe color azul, layer 0, line type, by layer. Quando eu coloco o mouse em cima da que eu já mudei, ela aparece correta. Cor, by layer. Layer, alvenaria, que eu acabei de mudar, e line type, é, by layer. Certo? Nós vamos fazer isso, então, com todo o nosso desenho. Ó. Seleciono, basta selecionar, você pode ir clicando, um a um, né? tudo que é azul, deve ir para a alvenaria. Clica. Na janelinha de layers, então essa aqui. A gente clica e escolhe a alvenaria e dá ESC para finalizar. Se você quiser conferir, para o mouse, deve passar, parar e mostrar a camada, a layer, que é a alvenaria. Agora as linhas que devem ser tracejadas, que é esta, esta, esta e esta, nós vamos colocar na linha de projeção. Ó. Linha de projeção e ESC. E é as que são de centro, nas linhas de corte. Essa que Ok? Muito bem. Tenho que observar se quando eu seleciono a linha de corte, aqui em propriedades tem que estar tudo by layer. Ó. Para todas as linhas. Porque nós fizemos uma alteração direta, né? Para poder fazer o exercício. Então eu tenho que deixar aqui by layer. Certo? Então, essa é a configuração das camadas. Com isso, eu vou ter todas as camadas básicas. Muito bem, salva seu arquivo, né? para que a gente possa continuar na segunda fase e ver a configuração dos estilos de texto e de cota. Salva aí. Salvando, isso aí. Até a próxima.